terceira fase da vamos Copa lá. do Brasil. Vamos lá, vamos lá então. Ó. O Fluminense ganha de 3 a 0 o primeiro jogo, ganha de 3 a 0 o segundo jogo. O Fluminense é um candidato muito forte para ganhar essa Copa do Brasil. O Fernando Diniz talvez tenha gostado de ganhar o título carioca que a Band fez de uma maneira muito bonita. O Cano mas fez mais dois gols. Esse Cano é um monstro sagrado. Parabéns ao Fluminense que está arrebentando e ganhou os dois jogos. E classifica para a próxima fase. E aí, Batistia, fala de novo aí os resultados que aconteceram na Copa do Brasil. E quem está aí no São Paulo para entrar no segundo tempo?